E aí galera, Vlad mais uma vez na área, seguinte galera, hoje eu vou trazer finalmente, depois de muito tempo farmando de Arqueiro e Bárbaro, consegui juntar um pouco de Elixir aí, teve algumas mudanças na minha vila, até porque antes eu tava querendo a, a rainha e eu já consegui a rainha, as duas bestas, já tô até bem avançado nesse jogo, faz um tempo que eu não faço vídeo, mas estamos aí de volta pra isso. Bom galera, dessa vez a gente vai mudar um pouco de estratégia. Nós vamos sim farmar o Elixir Negro, mas dessa vez é para upar a nossa Valkyria que está nível 2 agora, vou tentar passar ela para o nível 3. Então ela precisa aí de 70 mil de Elixir, desculpa, deixa eu ver aqui, Peraí, aí, eu acho que é 70... 60 mil, corrigindo. 60 mil de Elixir Negro, a gente vai tentar farmar aí e vou explicar mais ou menos para vocês como é que farma de dragão, por quê? Porque o dragão, pra mim, na minha opinião, é o melhor jeito de você farmar elixir negro. Tem jeito mais barato? Tem jeito mais barato, com certeza tem jeito mais barato. Se você fizer alguns gigantes, levando algumas construções, fica bem mais barato. Porém, o dragão é mais fácil. Você consegue fazer as tropas e você consegue farmar muito mais elixir do que você farmaria com o gigante. Vou procurar uma vila aí, galera, para mostrar pra vocês mais ou menos como fazer para entrar numa vila só para você farmar o elixir negro então prestem bem atenção porque o foco é elixir negro e elixir normal Para que o elixir normal? elixir normal é pra gente continuar fazendo os dragões elixir negro pra gente upar a tropa então eu vou procurar uma vila e já volto horas depois. bom galera, tá aí encontrei essa vila aqui, é um cv9 tá com praticamente novo, recém cv9 ela nem teve muita paciência de esperar no CV-8 para upar os muros, nem nada. Então tá bem precário, mas podem perceber, tem bastante elixir, bastante ouro, e o que a gente quer é elixir negro, tem 1779. Galera, eu tô levando oito dragões, oito balões, os a, o casal né de heróis, estou levando três raios e um feitiço de terremoto e um de fúria. O outro raio não era necessário, mas eu decidi trazer, caso haja alguma precisão. Galera, nada mais, nada muito complicado do que você atacar como se fosse um ataque de dragão convencional. Você vai destruir uma das, das defesas aéreas, para atacar com as outras e ficar normal. Ataca dois raios, nível 5 e um terremoto, já destrói aquela. Você ataca os balões fazendo a triangulação, correta que tem que ser feita. Os heróis você deixa para depois. Viu que o que a defesa aérea mirou o, o dragão, já solta os balões já para ele ir fazendo o trabalho dele. Joga um raio aqui em cima de tudo, joga os heróis aqui para para dar direção nas tropas, que a gente quer é elixir negro. Bom galera, o ataque já está quase aí, finalizando, já chegou um dragãozinho onde a gente queria, os balões já estão tá tudo a milhão ali, a x-besta está mirando a minha rainha que vai morrer, está parada no muro, mas o que a gente queria levar, a gente está levando, que seria o um elixir negro. Bom, vamos esperar aí para ver se a gente consegue formar um pouquinho de elixir, para ficar tudo de boa. Mas o ataque é esse, é simples, vocês podem perceber, eu já praticamente já farmei tudo que eu queria, já, que era o elixir negro. Agora eu só estou esperando mesmo para farmar um pouquinho de elixir, já vai finalizar o ataque. Tranquilo, fácil, sem complicação nenhuma, o farm fica muito tranquilo dessa forma. E vocês podem fazer, não sei, 10 ataques desses por dia, se você se parar mesmo para calcular um pouquinho... Eu gastei 440 mais ou menos para construir as tropas e os, os feitiços. E nesse farm eu já ganhei 260. Então já vale um pelo outro já. É só você juntar um pouquinho com aquele bárbaro. Depois descer para os dragões já está tudo finalizado. Já levei quase todas as tropas aí. O elixir negro que era a nossa principal, principal farm que a gente estava querendo fazer. Já levei tudo. Agora é só esperar para levar esse ouro e acabou-se dragão não, não conseguiram chegar até o final mas essa nossa era não é essa não era a nossa meta desculpa essa não era a nossa meta a gente levou aí 276 de ouro 276 mil de ouro 293 mil de elixir normal 1769 de elixir negro que era o que a gente queria galera vou deixar aí embaixo vários tipos de ataque desse para vocês verem o meu farm como é que foi até eu conseguir os 60 mil prestem atenção que vai ser um cálculo bem direto, legalzinho, que eu vou mostrar pra vocês. Galera, é isso aí. A minha dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, já deixa aquele like da hora no vídeo que ajuda a gente na divulgação. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí, galera. É nóis. Falou, fui!